Fala, fala, galerinha! Que isso, pessoal? Eu sou Norberto, Caralho. e esse é mais um Elefante Literário, e hoje a gente vai começar a falar sobre as nossas festas de fim de ano com a tag Época de Natal. <música> guiado foi tagueado por Bruna Miranda, que é a criadora né, dessa tag maravilhosa. E é uma tag bem curtinha, a gente vai comentar a questão e o livro. Vocês já conhecem, enfim, vamos pra frente. Um livro com a cara do Natal. Eu ia falar o presente do meu grande amor, só que é uma coisa muito clichê. Então, eu decidi falar sobre métrica, porque foi uma cena que me veio à cabeça que ela cita que tá nevando. Não faz sentido? Talvez. Aceita, ok. Mas me lembrou, não sei, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Quando eu penso em relacionar Natal e livros, eu também lembro de As Crônicas de Nárnia. Não, não sei, eu nem lembro da história desse livro, na verdade, das Crônicas, mas eu lembro que quando eu vi na televisão um dos filmes, um dos filmes tinha muita neve, e era o povo lá, e neve pra mim é Natal. Aquelas que tipo, super neve aqui. Quando, quando eu vi tem só uma super cena na rio. neve assim. Mas me pareceu que era, então eu tô citando aqui. É bom que me lembra que eu preciso começar a ler. Aqui. Okay. Se tivéssemos inverno na época do Natal no Brasil, qual livro você gostaria de ler todo empacotado na cama? Ok. Oh, tudo e todas as coisas. Por motivos de... é um livro super rápido, é um livro super fofinho, que deixa aquela, aquele sentimento, sabe, de coraçãozinho aquecido, pronto. Eu acho que se tivesse, né, um Natal com neve e tudo mais por aqui, por essas bandas, principalmente aqui em Natal, Sim, né, não só no Brasil, Brasil. <risos> eu acho que eu ia querer ler toda a luz que não podemos ver, porque eu olho pra essa capa aqui azul, me dá logo uma sensação de frio, né, de coisa assim, de você ler ali, prestar atenção, na conversa, fazendo mais nada. e outro que eu preciso ler. Aquilo Aqueles... <risos> já! Eu não deu nenhum livro dessa tag. São todas expectativas. Escolha três livros que, se pudesse, usaria como enfeite na árvore de tão lindos que são. Essa é edição do Diário Frank. Sério, eu amo esse livro. Sério, ele é muito fofinho. Ele poderia ter uma texturinha, não vou mentir, que eu acho isso. Foi meio da decepção assim, quando eu cheguei na livraria, peguei. Mas, enfim, ele é muito bonito, Tudo bem. S, que inclusive, próximo ano deve sair a leitura desse livro. Tem boatos aí de projeto, vamos pra frente, vamos ver. E o terceiro foi presente enorme desse ano. Olha só, que pessoa extraordinárias. E esse livro, sério, meu Deus do céu, é um dos livros mais bonitos que eu tenho na minha estante. E tem várias cartas de pessoas famosas e não tão famosas assim. E, ai, maravilhoso, sério. Os três livros que eu escolhi, né, pra enfeitar a minha árvore, são três maravilhosos, obviamente. Que são o Gigante Enterrado, começando por essa coisa belíssima, azul, e tem até uns brilhinhos e uma texturinha. ai esse livro tão tá bonitinho. Aí vem também o quê? Um livro que, ao contrário daquele, não gostei tanto, porém muito bonito, não vamos negar. Destinos e Fúrias. Olha essa capa com essas ondas, essas texturas. E é meu aveludado, né? Eu gosto desses é livros boa. assim. É bom demais, a pessoa tem vontade de ficar passando a mão. Olha. Olha, o quê? E o terceiro, nada mais nada menos do que Do Inferno, de Alan Moore e El Kendall. Bonita. Muito bonita, minha gente. Olha isso aqui. Sempre quis ter, sempre quis ler. Agora o que eu tenho, eu nunca li. Nem <risos> abri, não sei quando eu vou ler. Porém, muito bonita. A de todo mundo vai concordar. Aí vem aquele no comentário. Claro que não, não sei o que é que livro feio. Um livro de amigo secreto. Aquele que você não esperava gostar ou nunca ouviu falar e impressionou. Eu não vou com meu livro físico aqui, mas um livro que me impressionou muito esse ano, que eu não esperava tanto, foi Amora. Foi assim, um dos livros, meus livros preferidos desse ano. Vai ser um livro que super me surpreendeu. Eu acabei fiquei, ó... Nina. É inclusive, ela ganhou o prêmio. Ganhou, ganhou Foi, ganhou o prêmio e literatura nacional, inclusive, ó. Quem não conhece, Cadê, a dica. Hum. Ah, escolhi razões e sensibilidade, porque o okay. quê? Teve a votação do Clássico Cultura pra escolher o livro e eu não votei nesse, porque o okay. quê? Não vou me entender que eu não tava a fim de ler, mas foi um livro que eu gostei. Bastante, já tem comentários da gente no card. É só clicar aqui em cima pra assistir. Escolha um livro que gostaria de ganhar do Papai Noel. Ou seja, pode pedir o que quiser e sem limites. Vou falar três livros aqui, que são acho que os três nacionais, inclusive. Eles não são muito comentados, mas os comentários que eu vi foram muito positivos. Eles foram O Inventário das Coisas Ausentes. Ah, eu também queria ler esse livro. Né? É, ele traz um sinopse que me muito interessou. Peraí, esse é um que tem a azul? É. na minha lista. Se tu ganhar, eu quero. Então, se vocês quiserem mandar, vocês podem mandar. Okay, okay. <laughs> Luzes de emergência se acederão automaticamente Em terceiro, A Vida que Ninguém Vê Que é um livro que também já vi falar Pouco, mas vou falar muito bem São três livros que eu gostaria de ganhar Mas é também aí também você não tem como você ver Se a vida, ninguém vê e o livro faz parte da vida O livro não se vê E muitas coisas também não se vão, não se vêm Não se vão, nem vêm Aí começa, tipo Não consegui, na verdade, nem pensei em ver minha lista Só pensei o okay, quê? Uma coisa que eu acho muito bonito que eu queria ter Talvez nunca fosse ler Talvez, mas é é o que? Aquele box que é uma, uma mala, uma maleta, uma sabe, um baú de Harry Potter. É tão bonito, eu acho. Eu nem sou fã bicho de Harry Potter assim, mas eu queria fã tanto. Fã bicho. Fã bicho então. <risos> fã. bicho só de Wesley. O que? <risos> queria até só pra ter assim na né? estante sabe? Só para enfeitando. Então tá. Qualquer coisa pode olhar do meus cobros desejados. Assim. Eita, tem uma surpresa agora. Na época de compartilhar alegria e amor ao próximo, tire um livro da sua estante para dar de presente a alguém ou doar. Tiramos, vamos lá. E o que é que vai acontecer? Vamos esperar pegar os livros. Pega aí. O meu vai ser A Mais Pura Verdade. E o meu livro é A Margem do Lago. O que, que vai acontecer agora, nesse momento? Uma coisa eu especial. Vou, eu, assim, vou, vou, criamos aqui um concurso cultural. Vai ser ótimo. Assim, agora. Eu quero que quem tem interesse em ganhar esse livro me responda aqui nos comentários A Mais Pura Verdade sobre 2016, certo? Então a resposta mais criativa ou que me chama mais atenção, e aí eu que vou escolher, eu vou entrar em contato com a pessoa e a pessoa vai ganhar este livrinho aqui, beleza? E pra ganhar o livro A Margem do Lago, de Sarah Green, que é um romance histórico, você pode perceber aqui, vai ter a ver com a capa do livro. É uma coisa assim, ó, esta moça está indo em direção ao castelo, encontrar algo desconhecido. Então, como pessoas criativas que nós somos, dizemos que esses aqui somos nós, e esse aqui é 2017. Então você tá indo diretamente pra 2017. E o que é que você espera do ano que vem, né? A resposta é que for mais criativa e que mais me chamar a atenção, eu vou entrar em contato pra ganhar esse livro aqui. Lembrando que, as as respostas têm que ser separadas, porque aí eu vou ver as minhas respostas e nova vez dele e a gente vai decidir. Acho que a gente vai entrar em contato pelo próprio comentário, né? É. Entra em contato, aí vocês mandam um e-mail e pode a gente vai se falando, vamos dar tudo certo. Então quem quiser participar, responde até final do ano, a gente resolveu deixar um prazo longo, porque aí no próximo ano a pessoa já ganha um livrinho novo e dá tudo certo. Lembrando que se você quiser concorrer aos dois livros, você posta dois comentários diferentes, um falando sobre 2016 e outro falando sobre 2017. Lembrando que se você tiver interesse em qualquer um desses livros que a gente comentou, a gente vai deixar os links aqui embaixo, que se quiser ajudar. Porque o quê? Fim de ano. Só ajuda. Os outros, ajuda, né? é pra alimentar doação é, e bondade. <risos> Pode comprar qualquer um desses livros nos links aqui embaixo. E se gostou do vídeo, faz o quê? Deixa o seu curtir, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, além de ficar ligado no que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu! Ai, eu ia falar o presente do meu melhor amigo, mas. Eu, é isso? Do meu. É isso? Meu grande amor? O presente do meu grande amor? É. Hã? Ah. Ah, ok. <risos>